Hoje, no palco do Sonho em Prosa, um jovem compositor cheio de swing, Tom Black. E aí, Tom? Oi, Beleza, tudo cara? Bem? <risos> Se existisse uma definição Valeria a pena encontrar De como mensurar seu coração Talvez seja um mistério como uma, E eu sou como um mero grão de areia Que se perdeu tentando entender Porque é quando tu vens perco a maneira E eu me entrego fácil pra você Paz de ir. e eu quero mais sorrir e eu vou pro mar pra te ouvir. Ah. Se existisse uma definição. Valeria a pena encontrar de como mensurar seu coração? Talvez seja um mistério como um mar. E eu sou como um mero grão de areia que se te perdeu tentando entender. Porque quando tu vens, perco a maneira. Conhecer tua imensidão. Não importa o tempo, o peso. Eu sou leve em alta pressão. Mesmo eu vindo a emergir e a sua força dizer não. Farei de tudo pra voltar. Como um mero grão de areia. Como mero grão. Areia. Ah, ah, ah, ah. Ah, ah. Como um mero grão de areia. Tom, eu queria que você começasse falando pra gente um pouco sobre a sua entrada na música, assim, porque uma coisa que me chamou a atenção quando eu comecei a ver os materiais né, de gravação, é, gravações suas, né? É um cara, assim, cheio de musicalidade, um cara cheio de swing. Eu falei, pô, esse cara tá na música faz <risos> tempo, mas ele é jovem pra caramba ainda. Você começou muito cedo, né? Sim, cara, eu comecei com 10 anos. É... Eu, teoricamente, sou de uma família de músicos. Os meus pais, eles cantavam na igreja, eram da igreja, então eu vim de um berço evangélico. Então eles acabaram me influenciando bastante, sabe? Principalmente minha mãe. É... Querendo ou não, ela me mostrou muito essa parte da, da black music, principalmente dentro do gospel, sabe, e é, eu cresci dentro desse meio, sabe. E aí, ali com uns 10 anos, foi quando meu pai, é, eu decidi eu aprender a tocar violão, né, foi uma, é uma história até engraçada, porque ele, ele queria ensinar a minha irmã, uhum. a minha irmã não deu nem uma semana, assim, ela desistiu, já que ela desistiu, vou pegar. Aí ele me ensinou, me ensinou no básico, assim, e ali eu segui sozinho, dali em diante. É, aí consequentemente comecei eu era da igreja comecei a tocar na igreja também é, o canto veio veio junto também e foi um processo bem natural assim a, a eu sempre falo que a, a igreja foi uma escola assim musical para mim e historicamente a, a igreja ela tem essa essa é, essa pegada musical muito muito forte sabe musicalidade então isso me influenciou bastante sabe então, é a minha é, muito da, da, da minha musicalidade é por causa do, do, dos meus pais, por causa da igreja. É, então, eu cresci nesse, nesse meio, sabe? E, e quando chegou a composição para você, né? Porque uhum. aí, assim, você começou a tocar muito jovem, né? E aí você escrever letras e tal, compor músicas próprias, já exige um pouco de maturidade uhum. também. Em que momento que começou a vir para você as letras, as ideias de composições? Uhum. Foi meio que na escola, assim, porque eu já tava... A partir dos 16 anos ali, eu comecei a me apresentar fora da igreja, sabe? Me apresentar em shows de talento, em festivais da cidade. É... E nisso eu já estava meio que decidindo, assim, sabe? Que eu queria tentar é, uma carreira musical e que eu precisava compor as minhas próprias músicas, sabe? Então foi foi meio que por causa disso. Comecei a me envolver fora é, em outros em outros contextos fora da igreja, que, que me pediu, assim, sabe? De eu começar a compor. É... Então foi foi por causa disso, sabe? E recentemente o Everton virou Tom Black. Sim. Né? Eu queria que você falasse sobre isso, assim, porque foi também um processo de racialização para uhum. você de se encontrar como cultura também. Sim, totalmente, totalmente. E tem tudo a ver porque assim é é, é até engraçado porque é uma coisa que eu meio que neguei, assim, sabe, durante a, a essa minha trajetória dentro da igreja, é, porque né, eu, eu consumia tanto aquilo, mas eu não tinha consciência, sabe, de que aquilo fazia parte de mim. É, tanto é que as minhas primeiras composições assim, elas não tinha tantas referências assim sabe porque era algo que eu meio que tinha que, um certo preconceito assim de eu levar a música gospel para mim sabe no, no meio secular que a igreja chama as pessoas elas, elas entendem que a música gospel ah, é prega é não sei o quê. então eu meio que neguei isso um, um pouco sabe e aí eu queria tanto é que eu fui meio que para vibe folk sim mais mpb me afastei um pouco, mas muito do, desse meu processo de racialização foi depois que eu entrei na universidade. É, eu também faço publicidade e propaganda na Federal. Então eu tive acesso a, a, a uma educação assim que que eu não, nunca tinha né, entendido antes. E isso afetou várias áreas da minha vida, inclusive a, a parte musical, sabe? Aí eu mudei meu nome para Tom Black e o Black carrega... A palavra Black carrega tudo, né? Carrega a minha identificação como pessoa preta, é a Black Music, sabe? Então aí eu fiz esse essa essa troca e agora eu me sinto muito mais confortável, sabe? E aí agora eu tô resgatando toda a minha essência é, que veio comigo dentro da, da do Gospel, né? E trazendo agora para uma pegada mais é, com as coisas pluralidades que eu quero apresentar, sabe, para o mundo. Muito massa, cara. Eu vi que sim, você tem alguns vídeos, né, no seu canal. Tem algumas músicas aí que você foi é, lançando como single. E os próximos passos, aí você tá produzindo coisa nova, o que, que você está uhum. apontando? Sim, é, depois dessa transição, eu consequentemente vou mudar de, de gênero musical, digamos assim, é, e esse ano não lancei essa, a música Cedo Pra Errar, que foi uma música assim de transição, de, de, de carreira, digamos assim, a própria letra dela fala bastante sobre isso, é, mas agora eu quero vir realmente com, com as minhas raízes, sabe? Então para esse ano eu estou preparando um EP, é que é um, é um, é um EP, vai ser um EP acústico, eu, mais para testar mesmo essa, essa, essa minha nova fase né? e mostrar para as pessoas um pouco das minhas composições. Ainda não tem data, mas tá, tá nos preparativos, tá em processo de gravação, em composição também de algumas músicas novas, mas vai sair esse ano ainda, esse EP. Muito massa, cara, parabéns pelo seu trabalho, assim, meu, tá de arrepiar mesmo, a galera aqui no estúdio <risos> curtiu muito o som você tocando aqui, então parabéns pelo seu trabalho. Muito boa sorte, cara, e muito, muito obrigado por ter vindo aqui no Som em Prosa trazer a sua música pra gente, cara. Eu obrigado. que agradeço, eu agradeço por, pela oportunidade, pelo espaço, e é isso, Estou ansioso para os <risos> próximos programas. Muito bom, parabéns, show de bola. Eu já ri de me acabar Mas por dentro me acaba andando Máscara apertada Sufoca, mas não mata Não é mais eu Saio sem avisar ah, ah, ah, ah. Mando notícias se o sol raiar ah, ah, ah. Sem passos pra seguir Preciso só me seguir aos seus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 se